ler um texto. A memorização não acontece durante a leitura. Antes de colocar as mãos no livro, você tem que preparar sua mente para se concentrar na leitura. Depois que você, ter, vai, depois que você termina a leitura do texto, você faz a fixação do texto. Então, os processos cruciais no momento da leitura é o antes e o depois. Você prepara sua mente para se concentrar, como? É, identificando fatores externos que podem desviar a atenção do leitor, e, e eu, eu relacionei mais de 80 coisas diferentes, desde telefone, porta aberta, pessoas conversando, barulho de trânsito, inseto. São as pequenas coisas que desviam a atenção na leitura, não são as grandes coisas. As pequenas coisas, uma roupa, postura, tudo. Iluminação, interfere. Então você primeiro prepara a sua mente para a concentração, antes de pegar o livro. Faz a leitura uma leitura decente, uma leitura calma, uma leitura tranquila. Terminou de ler aquele texto? Fixação. Essa fixação ela tem que ser feita em que momento da leitura? Imediatamente após Por quê? Se você, é, quando você leu esse texto, você carregou essa, essa, essa matéria numa memória operacional. O que é a memória operacional? Tem que começar esse copo de água, tá? Essa é a sua memória operacional mm